Salve, salve rapaziada, beleza? o Bernizzi aqui no vídeo de hoje. Eu vim trazer mais, mais uma, um teste aí do. Usado Intel HD ou Intel 2400 e a placa de vídeo integrada Intel HD 2000 Graphics 6 GB No jogo de hoje é Eurotruck Simulator 2. É... Teste de jogos em PC fraco, né? E como vocês podem ver aí no cantinho da direita, embaixo, estava é, rodando 13, 12, 14 fps. É, o América Simulator que eu fiz recentemente um vídeo aí, o um vídeo anterior desse, é, lá ficava 17 fps, 18. Eu não sei porque, é, é basicamente o mesmo jogo. Mas ele é um pouquinho mais leve, não sei porquê Acho muito parecido, pra mim é o mesmo jogo E é isso, basicamente Eu até pensei em fazer com um teste com SSD Eu fiz o teste, né? Eu fiz o teste e pensei em gravar o vídeo Só que aí não mudou nada Basicamente ficou os mesmos FPS A única coisa diferente é que o load ficou mais rápido com SSD Aí tipo, não mudou nada, nem deu FPS, nem tirou FPS com SSD daí 12GB Então por isso eu nem vou gravar o vídeo Eu acho que é só isso mesmo que eu tenho pra falar Eu até gravei um vídeo recentemente aí é, é, Tirando uma dúvida Sobre SSD dar mais FPS ou não O vídeo tá aí na descrição No comentário fixado ou nos cards É só procurar aí, beleza? pode entrar no, meu, no mesmo no canal e pesquisar lá tá lá bem o vídeo é esse para ter ajudado vocês aí e é, é isso aí falou